Bem, o PDL, o Programa de Desenvolvimento Local, tem por objetivo identificar as vocações dos municípios e, através delas, aplicar um diagnóstico, identificar oportunidades de promover o desenvolvimento no território, principalmente nos quatro setores. Envolve ações do agronegócio do comércio, da indústria e da prestação de serviços e também envolvendo a educação empreendedora. Hoje, de fato, ocorre o lançamento oficial do PDL de Itaciba. É, então estarão presentes toda a governança municipal, assim como os empreendedores que irão fazer parte deste trabalho de capacitação. Normalmente essa parceria é feita com, a, com o poder público, com a prefeitura municipal, aonde o SEBRAE é, organiza e propõe um conjunto de ações que vão certamente promover o desenvolvimento com o objetivo de gerar renda, postos de trabalho e por que não melhorar a qualidade de vida. Ao ser concebido esse programa nós identificamos que poderíamos trabalhar com os empresários locais dos segmentos de beleza, turismo, agronegócio e artesanato os professores municipais da rede municipal de educação, do primeiro ao quinto ano, então, para implementar a cultura empreendedora nas escolas e também o funcionalismo público. Então, preparar o funcionalismo público, público para comprar melhor dos empreendedores locais, fornecer para a administração pública. Olha, é muito importante essa ação para nós podermos capacitar o nosso povo, que o nosso povo precisa de informações que, às vezes, eles não conseguem ter acesso. E com o SEBRAE eles conseguem esse acesso, é uma parceria muito boa, muito valiosa para o nosso comércio, para o nosso desenvolvimento. Após uma análise do perfil municipal, nós identificamos alguns segmentos que seriam importantes ser trabalhados aqui em Tapiciba, de acordo com os números e a densidade empresarial. Então, o setor de turismo, agronegócios, é, artesanato e beleza. Porque, após esse estudo, percebemos que tem uma densidade importante aqui no município e é importante também para o desenvolvimento municipal. Então, o objetivo principal é melhorar a competitividade dos pequenos negócios no município, tornar os negócios mais competitivos, né, fomentar o empreendedorismo, comportamento empreendedor, melhorar a geração de emprego e renda. Então, empresários mais fortalecidos, mais capacitados, poderão é, gerar mais emprego, mais renda, fortalecendo a economia local. A capacitação é, de, de, desses empresários, desses microempresários, é de tão importância porque ela faz com que as pessoas, ao invés de ganharem o peixe, elas, elas aprendem a pescar. E isso, para o momento que a gente vive no nosso país, a nossa região toda, é fundamental. Eu acho que as pessoas ganham muito com isso, principalmente a gente, que trabalha com doces. Assim, a gente aprende bastante coisa, inclusive atender os clientes. É muito bom. Eu tenho, né, comigo, assim, que eu tenho como uma profissão mesmo, né? A intenção da gente qualquer gente é gerar renda, né? Então, tudo que a gente faz é pensando em ajudar em casa, né? Bom, quem pode participar do, do, do, dos projetos? Produtores rurais, é, formalizados, microempreendedores individuais e empresários, donos de micro e pequenas empresas do setor, de setores ligados ao turismo, como alimentação fora do lar, meios de hospedagem...